Quer é viajar O vídeo de hoje vai ser um vlogão de final de semana Segunda-feira é feriado Hoje é sábado e amanhã, domingo É o show da Billie Eilish pensei, gente, eu tenho que levar o povo comigo, né? Eu tenho que filmar esse momento maravilhoso. Então, agora eu acho que são 11 horas da manhã. A gente já arrumou a cozinha, já colocou roupa na máquina pra lavar, já botou a máquina de lavar a louça pra funcionar também. Então tá tudo aqui, ó, a pia limpinha, a louça trabalhando, tá tudo trabalhando. E aí, estamos indo pra uma corridinha, né? Porque... E, mas assim, isso não é uma coisa frequente no sábado, viu? Não quero passar a impressão de que todo sábado eu acordo e vou correr porque é uma grande mentira. Mas mas hoje a gente resolveu fazer isso Então acho que vai ser um dia legal Vou levar vocês comigo Procurar algum lugar pra almoçar aí, não sei Mas vamos gente, vamos que esse vídeo vai ser Maravilhoso Como é que foi correr 5km com essa vista Foi ótimo Eu tô muito cansada Tô com muito calor Mas olhar pro mar O mar no cantinho, o castelo do outro tá ajuda bastante Eu me sentindo Bem melhor que o estado de Eu acordei Ai, Eu não consigo falar máfia Olha o tanto que eu fico vermelha Quando eu corro, menino, véi a gente veio aqui comer na... E que Eu acho que eu já falei pra vocês aqui no canal sobre essa loja É loja de coisa de material de construção de casa, enfim Mas eles abriram um café aqui Eu acho que tem refeições o dia todo, a gente vai ver que se consegue almoçar, né? Vamos comer e comprar umas coisas lá pra casa não Vamos, sempre tem coisa pra comprar Casa é um negócio é, que é. sempre tem coisa pra comprar Olha... Ih, tá fechado Tá fechado? É tem que olhar no Google Maps está aberto. Não deu certo? Pera aí, como assim tá fechado, Rosana? Eu acho que tá fechado Ih! Gente, disfarça que tinha um negócio escrito Is it only do tamanho da minha cara E aí agora, ó Aqui é a criança. Ai, que humilhação Olha que coisa mais linda O marido não vem incluso Essa no meu quintal, que gracinha E vê isso aqui, ó Você fazendo um chazinho as suas amiguinhas, amiguinhas no clube da Luluzinha. A <risos> Eles têm o brunch menu, que é o famoso almo... é que é café da manhã almoço, né? E aí, ó, as opções e os valores. Você vê, 50 o White's Benedict, Soup of the Day, mas tá tão quente. Mas eu amo que começou, vou experimentar. Açaí bowl. Vou tentar isso aqui, Eu acho... Ó, oh, e aqui também tem umas opções de sobremesa, uns docinhos, tá vendo? Uma curiosidade sobre a Irlanda é o bolo de cenoura. O bolo de cenoura irlandês não tem nada a ver com o bolo de cenoura nosso. É gostoso, mas não tem nada a ver com o nosso bolo. E eles também têm aqui uns menus de frente para Ai, eles têm frente Toast é isso que eu vou pedir. <risos> Ou seja, eu quero tudo, né? Muita calma nessa hora. Já decidiu o que você quer? Não. Qualquer coisa tem no toast que é o que eu gosto sempre. De sangue? É. é. Ó, chegou, aí eu pedi um special toast com a sopinha E o açaí bowl, olha que lindo o açaí bowl E o Sheldon pediu um croissant também Com um presunto queijo, um ovinho, saladinha Café, né? Porque senão não é Sheldon, sempre de café <risos> E o, um açaí bowl pra ele também A gente teve até que trocar de mesa Porque a gente estava sentado naquela mesa ali e não coube Mas a gente pegou uma mesa maior, que a gente é casa e agora vou lavar o cabelo com esse shampoo aqui, que eu já falei pra vocês várias vezes lá no Instagram, se você não me segue, você tá perdendo conteúdo esse aqui e aí quero fazer também um tratamento com essa máscara aqui eu coloco tentando é. <risos> Era isso que eu queria falar pra vocês Vou lavar porque meu cabelo tá uma loucura E amanhã tem show da Billie Eilish, né gente? Então assim, eu não sei quantas vezes eu já falei o nome dela nesse vídeo Mas eu tô realmente empolgada, entendeu? Tô realmente... Mas vai ser ótimo Tá bom, deixa eu lavar esse cabelo Porque eu tenho que fazer... Ó, lavar o cabelo Quero fazer a unha também E o quero... Sheldon também quer pintar o um negócio na unha dele Então eu vou fazer a dele também E aí... Ah, vou mostrar um pra vocês Mas é isso O cronograma tá apertado, Agora tá certo Gente, agora... Lavei o cabelo, hidratei Coloquei máscara, ó o Sheldon ali Escovando dente é, E tal, e aí agora eu vou finalizar Tem um vídeo aqui no canal De como que eu finalizo meu cabelo Todos os créditos, tudo que eu faço pra ele ficar Do jeito que ele fica, que vocês estão acostumados a ver E eu vou fazer um time lapsezinho Desse momento, agora E é isso, aí partiu fazer a unha No caso, eu mesmo sou a minha manicure Enfim, deixa eu correr porque eu tô atrasada Aí, ó, cabelo finalizado. Ó é isso, né? Não era pra mostrar muito mais que isso E agora, tava pensando aqui Eu acho que eu vou escolher a roupa Que eu vou pro show dela, da Biliari amanhã, agora Porque se eu sentir que eu preciso de algum acessório Que eu preciso de alguma coisa, ou que eu queria Uma, sei lá, uma camiseta mais branca Mais sei lá, eu preciso decidir isso Agora, porque aí dá tempo de eu ir no shopping Entendeu? Então eu vou decidir isso agora E a ah, 1 um, eu já sei o que, é que eu vou fazer Então, bora Bora pensar na roupa Olha as roupa ali, ó, que a gente lavou de manhã, tudo limpinho. E agora o um brinzinho, né? É lazer. Lá fora, é ó, lá. ó, o sol, como é que tá? O céu azul! Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo. Hoje é o dia do show da milhar Eles falam oi aqui, querido. Oi, Billie ah, não. não, não. <risos> e ontem, eu falei pra vocês que eu ia fazer a unha. Não deu tempo de fazer a unha. Estou aqui agora, nesse minuto. Deixa ó, fazer... Tirando a cutícula. Acordei e falei assim, ai, ah, deixa eu pôr um hidratante nessa cutícula e eu já vou tirar o excesso. Que aí fica mais fácil de eu pintar durante o dia. O look eu mudei completamente de ideia, porque eu descobri que o lugar onde vai ser o show é fechado. Eu pensei que ia ser, tipo, Estádio, sabe? ser assim, aberto Mas não, maravilhoso que é fechado Porque aí significa que vai ser Quentinho, então eu posso ir com a roupa Sem me preocupar se vou passar frio ou não E aí abre bastante possibilidades, né? Enfim, é isso Bom dia e vamos te terminar aqui minha unha Pra eu continuar Gente, unhas prontas, olha só Ah, dá pra ver, né? Verde E aí o que que acontece? Estou com dúvida no look E aí eu experimentei Deixa eu mostrar pra vocês Eu experimentei tudo isso daqui porque eu queria usar uma jaqueta de couro, certo? Aí eu experimentei com essa saia, que ficou lindo, mas essa saia é muito curta, então eu tô com medo de pular lá no show e ela ficar desconfortável, sabe? Minha prioridade é conforto, porque aquela saia ali eu ia usar com essa camiseta, que tem um negocinho escrito muito bonitinho. Aí depois eu pensei em usar esse short, que é um shortinho mais social, e botar uma botinha... Batinha padrão mesmo. É, com a jaqueta, mas não clicou. Aí, por fim, gente... Ah, essa saia também. Eu tentei essa saia, mas ela ficou muito colorida com a jaqueta preta e o negócio. E aí, por fim, eu decidi isso aqui, ó. Uma calça jeans, a calça jeans mais confortável que eu tenho, de cintura alta. Ela só dá com um probleminha, dá pra vocês verem que ela tá meio caindo, porque... Enfim, eu emagreci muito. Um croppedzinho, porque lá dentro é super quente, segundo umas amigas que já foram nesse local de show. Então eu vou com a jaqueta de couro por cima, e aí chegando lá eu tiro pra ficar tranquila. Porque esse aqui eu posso pular, posso me contorcer, posso fazer o que eu quiser, que não vai aparecer nada, e nem vou ficar desconfortável. Enfim. E aí eu acho que tô em colocar aquele All Star branco de couro que eu tenho. E é isso, gente. Um look super simples, mas a minha prioridade é me divertir, né? Então, vou mais sim. Ah, enfim. É isso. É isso, gente. Chega de me justificar. que eu tô sentindo que eu tô insegura com a roupa que eu vou, e aí eu fico me justificando. Tô fazendo exercício de não me justificar. Gente, mudei de novo. Eu achei aquela calça... Tava muito coisa, então eu coloquei essa calça preta aqui. É uma calça basiquinha, não tem nada de muita coisa, não. E coloquei um cinto verde, por causa da estética que eu expliquei pra vocês, né? Então, cropped verde, cinto verde, unha verde, pulseira do relógio verde, já tá passando de bom de verde. De novo, super confortável. E é isso. Agora eu tô mais feliz, tô achando que tá mais no lugar. É, acessórios. Eu coloquei esse colarzinho aqui, ó, da aula, uns anezinhos de prata, minha aliança, né, que minha aliança tá sempre comigo. E é isso! Ah! <risos> A iluminação desse banheiro é terrível e vai passar por algumas reformas especificamente nessa parte da iluminação e aí os vídeos de banheiro vão melhorar, eu prometo. Mas how cute! Tá é bom, já tinha mostrado a um unha pra vocês, né? Eu tô meio atrasada por isso que eu tô nervosa, assim. Mas é, vou só calçar um tênis. E aí bom. Eu nem sei se eu já filmei, mas eu mudei de look de novo. Então depois eu mostro pra vocês qual que é o novo look. Mas. Toda vez que eu fico muito nervosa com o negócio Eu não sei que roupa que eu vou vestir, vira isso E aí depois eu tenho a sensação em que, por exemplo, ah, vou me arrumar para ir num pub Tipo assim, no meio da semana, só eu e Sheldon, não tem preocupação com o look Aí eu vou e me visto e eu olho assim Nossa, é assim que eu deveria ter me vestido pra aquele outro evento Eu fiz um drama e não consegui achar uma roupa que eu queria Mas enfim, só um estamos a caminho Ouvindo, né? Bilhagem, já pra esquentar os nossos ouvidos E é isso, Eu não sei vocês, mas eu sou aquela pessoa que canta, que dá vida, assim, ó, Eu tenho certeza que eu vou ficar sem voz Mas faz parte do procedimento, entendeu? Deixa aqui nos comentários se você também é assim quando você vai no show Então, Fred, é de lado. Dia, outro dia, né gente foi maravilhoso o show eu não sei nem dizer o tanto que foi bom não sei se deu pra colocar no vídeo quanto que foi bom mas foi assim babado, muito bom muito feliz, e aí agora eu tô com isso aqui, ó então hoje é segunda-feira, feriado aqui na Irlanda, mas hoje é o que eu decidi descansar. Então se você me segue no Instagram, provavelmente você não me viu nos stories nesse dia, mas tô aqui gravando pro YouTube, então eu vou arrumar isso daqui, fazer umas coisinhas, e é isso. Acho que eu ainda vou arrastar com vocês comigo hoje mais um pouquinho. acho que poucas blogueiras aparecem, assim, tão descabeladas. Gente, eu literalmente não olhei no espelho hoje. Eu só levantei e vi. Eu dormi de cabelo amarrado. Mas eu tô aqui agora assistindo um seriadinho, comendo meu é, mingau de aveia de café da manhã. E acho que esse vai ser um excelente jeito de encerrar o vídeo. Eu só queria falar um pouquinho de informação sobre o show. É, foi o meu primeiro show de artista grande, assim. Eu nunca tinha... Dublin é um local onde vários artistas gigantescos vêm fazer show. É um negócio assim. A sensação que eu tenho é quando você entra no Ticketmaster, que é o aplicativo onde você compra os ingressos para show, parece que todo mundo vem para cá. É um negócio assim gigantesco e eu nunca tive isso porque eu morava em Goiânia, então, geralmente, pessoas, nomes grandes fazem show lá no Brasil, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, por mais que Brasília seja perto de Goiânia, nunca era na minha cidade. Eu tinha que viajar algumas horas, né? E não, agora... Tá tudo aqui! E só que assim, nunca foi prioridade minha e do Sheldon, eu acho. Mas a Billie Eilish é uma artista que eu gosto muito. E eu acompanho ela desde quando ela era, tipo, muito novinha. Desde que ela lançou Ocean Eyes, sabe assim? Bali Ake, na verdade. Eu acho que foi a primeira música que ela lançou comercialmente. E enfim, foi muito especial. Foi a minha primeira vez em show. Então eu não posso falar a diferença das estruturas de um lugar pra outro. Mas esse show foi no Triarena. E, gente... Maravilhoso o lugar. É todo fechado, então não precisa se preocupar com questão de sol, ou chuva ou etc. É bem quentinho lá dentro, então, mesmo se tiver frio, é, leva uma roupa mais leve para você não passar sufoco é, de calor lá dentro. E é isso, eu fui de pista. Então eu achei uma experiência legal Mas tem um aperto, um empurrão Um negócio Tinha a opção de você ir sentado na parte de cima do estádio Acho que eu mostrei pra vocês Eu filmei durante o show é, Eu acho que da próxima vez eu gostaria de ir lá Na parte sentada Porque além de ter um uma cadeira reservada Não fica ninguém te apertando e tal Aonde a gente ficou acabou que a gente ficou mais perto do palco E foi super legal também Enfim, foi maravilhoso Tô muito feliz de ter vivido essa experiência E se você tem um artista que você gosta se você tá morando aqui na Irlanda, fica de olho, porque com certeza ele vai vir fazer show em Dublin. Sempre vem. É, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu acho que esse vlog ficou meio desconexo, meio fora do lugar, assim. Porque eu fui filmando e ao mesmo tempo era feriado. Eu queria descansar, mas eu queria fazer esse vlog. Foi uma mistura de tô de férias, mas tô trabalhando ao mesmo tempo. Foi muito divertido. E agora, pra finalizar o vídeo e terminar... É a fofoca da, do meu final de semana, porque eu sinto que é isso. Eu sinto que eu tô gravando uma super fofoca da minha vida e contando pra vocês o dia a dia quando eu faço esses vlogs. É, eu vou terminar de comer aqui meu mingau, assistindo um negócio, enquanto o Sheldon tá terminando um projeto pessoal dele lá no escritório dele. E aí a gente vai fazer o um almoço e assistir Marvel. A gente tá assistindo cronologicamente todos os filmes da Marvel. A gente começou, tipo, lá atrás, lá no primeiro Homem de Ferro, e a gente tá assistindo tudo, a gente tem aquele assinatura da Disney, então não são só filmes, tem uns shorts, né tem uns pedacinhos menores, assim, que eles colocam é... que fazem muito sentido com aquelas cenas pós-crédito e tal e tá sendo muito divertido, muito ainda tá muito longe da gente acabar mas eu tô gostando eu tô amando, dentro da Disney mesmo eles já separam essa lista, então tem lá dentro da Disney toda essa divisão já pra você assistir em ordem cronológica se você tiver quiser, e nós estamos amando e é isso a gente vai assistir quantos couber hoje der tempo e aí a gente vai dormir e amanhã a gente vai começar um dia de trabalho pronto agora sim agora eu contei completo o feriado um beijo e até o próximo vídeo tchau